Agora vamos lá lavar por 10 euros. 10 euros deve lavar é por 10 euros? Esta roupa toda. Epá! Não sei. Vamos lá à lavanderia. É aqui tem nossos hermanos. Centro de Diálogo. Olha, estás a ver? o é centro de Diálogo. É o diálogo. Falta. O que é isso? Missionários de la Consolata. Isso, Brasileiro é que eles querem aqui? Ah, Vende-se cama, o que é que eu te quero? É Vende-se cadeira Está bem Vende ou não? É eu estava a dizer se vende, quer dizer quer ah, se vende? Se vende, é que é se vende Se vende, se vende Tem que vem aqui para este parque, é que ali para trás E aqui é a paróquia de Cristo Rei ah, Aí temos ali Os chinos da paróquia Temos aqui ó, a Repsol Tem ali uma máquina de lavar A é que eu não vejo onde é que é Pois, subir no assim, mas ali que está, está a uma entrada daquela lado ali, do canto Não, não sei onde é que ele vem, até o portão fechado não, não, não, não, não, não é. só, só vem aqui o coisinho, lá que é uma Pois, não sei onde é que o vai conseguir a aqui aqui os carros Vamos lá ver aqui, estou a ver o preço do gasol Olha pessoal, estamos aqui, o diesel 1,79, Pega os preços dos combustíveis. Vamos lá à máquina. Está ali, na bateria há Vamos lá dizer. E já passaram. a ver. Tem que o que comprar o quê? É. Não sei, vamos lá ver. ver. Abre a porta. Entra. Vamos lá ver aqui como é que funciona. Ver aqui secadora? que é A secadora é aqui. Secadora? Não é secadoras aquelas. Ali são secadoras. Aquelas são secadoras e estas são lavadoras. Né? Tem vários pesos. Está os pesos embaixo. 14, 8. Não sei como balança. Não. 8,14. é a balança? Isto, isto é para meter as coisas dentro. O que é, que é isto? É para meter os produtos. Eu teria nada produtos. Calma que está aqui tudo. Sim, Está aqui, levanta aqui os preços. Está aqui os preços. Olha, lista de preços. É melhor os 14 quilos. Isto é tanta roupa. 8 quilos é pouco. Secadora, dryer, tem aqui os preços. Levador 8 kg, 4,95€. 4,95. 14 quilos, 7 euros e secadora, 3 euros Sim, mas já se e se Mas esse chuta, pode não ficar chuta nesse tempo. Pois. Se ainda não percebeste isso. Pois, tem que é ver isso. Tem como é que é o dinheiro? Então o dinheiro está aqui e diz como é que é. Um primeiro. compra lá as fichas na gasolineira. Pronto. As fichas? Sim, vai querer que comprar. E quantas fichas é que eu compro? Então dizes o que é que queres? É para uma máquina de 14 quilos. 14 quilos? 14 quilos. Sim. É Sim. É. Meta a roupa na, na lavadora. Pois que é cerrar, fecha a porta e escolhe o programa e insere uma ficha. E, ter e ter ter de... Tipo e carreira no. Sim, aí tens uma revista da Maria, aqui da zona, que é aqui a Maria ah, chama-se Mia. E até, chama até os teus dentes. <risos> lá. Ah, tá Vamos lá leite conta. Sim, já vai, já vai. Vamos ver um bocadinho da coisa. Temos muito tempo aqui para ficar. Para que também. Não é? É Bueno, creenos de la la ropita. Muy bien. ¿La, la lavadora de 14 o de 8 kilos. 14. ¿14? 14. ¿Para qué le secar o no? ¿Que es cara la ropa sí. o no? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Esta es la lavadora y esta es la secadora, ¿vale? Lavadora qué. Okay. Lavadora. Lavadora es la. preta. Lavadora. Y secadora. ¿De acuerdo? La Lavadora ok. Lavadora. Sim, e esta é a prestecadora. A Ali pode elegir a temperatura. Agora, em seguida, já é uma Sim. Passa a tarjeta. 11 euros e 40. 11 euros e 40. 11 euros e 40. Temos aqui já, a moedinha. 10 capas. Querem ver, é né? É, é metálica, tem peso. É um, e tem a dizer aqui, IEP 50. 10k. Então, este é, ah, lá, é. é da levadora. Guarda ver. lá da secadora. E este é da secadora. Dela secadora. A secadora é assim. Tem dizer o que é que é. Settings, tem E tem é ali as coisas lá. Vamos juntar ali nossa roupinha toda cheira mal como o um rei. Isto é é muitos dias na estrada. E temos que. Vamos lá ver o que é que tinha que dizer no, no coiso. Carga a máquina e encerra. Olha. Ah. É. Espera, espera. vou explicar como é que é. 14 quilos, vamos lá. Com a roupa toda de 14 quilos. 14 quilos, que roupa toda. que ter chacos. Eu tenho lá, é a não assim. Bom, listo? Isto já a gente só vale? E agora aqui elegimos a temperatura: 30, 40, 60 ou 90. Quanto contos com a pôr 40. 40? Sim. 40 e. começar. Ok. Já é só o dia de gente solita? 30, ok. Ok, graças. Ah, vamos lá. Quer Que Queres um beitinho com chocolate? Pode ser. Quer ver se está na pele mais seco ou ver? Estamos é, é? é assim mesmo, tem coisa. Da vamos lá buscar o leite com chocolate. Leite com chocolate enquanto a máquina está aqui, a dovar. Vamos lá buscar o leite com chocolate. Não vai cair? Não vai cair. Tira aqui guardar a eu... roupa. Agora. Café com leite. Temos aqui o nosso café com leite, como estão a ver aqui. E o açúcarzinho, açúcar branco. E o bruto é mexido. Carmen, vá. Está aqui. Certo? Certo, aqui do café com leite. O café que um Temos aqui mais um café com leite o e o. Do o do de Olha tá um adulto O adulto O Adulcante. Entretanto, a máquina, como é que ela está? Está a Não ponha da máquina. Está Nem dessa, nem nenhuma. Então porquê? Não podes. Pois não podes. Pois, não pode. 27 minutos de morar aqui Programa 3 uh, Programa 3, programa 40 Estão a ver? E a roupa ali todas a revoltar aí, 14 quilos então, Se havia a... quilos, não é? Vamos lá ver Mas deve ser 8 Exclusivo prendas de mascote, Pets clothing ah, é para, para animais É É, a roupa de animal, estão a ver? Podem ter a roupa de animal aqui é uma coisa e acho que a lei é, é escatulosa alimentar roupa de animais a roupa de animais que tu não é, um não, não é não é um animal não mas é animais um que andam um é? com quatro animais com quatro patas que andam é com quatro patas não é um a, é nas é cinquenta é gatas racional é nas cinquenta gatas Estás a ver isto é animais com quatro dentes quantos dentes tu tens no zírio ah? é que tem recambos de dentes é roupa repartir é ali vamos a ver Bom. Vamos lá agora depois que eu tiver Já tem o não é? Sim já tem tudo logo Depois nós já mostramos quando a acabar Já vou contando para acabar 25 minutos 25 minutos para acabar Vamos lá E estamos a 1 um minuto um minuto Está quase a acabar Vamos ver Ela a acabar Estamos na pita, Está a dar as últimas voltas oi já fez um clique dois cliques e vamos ver já está o que diz ali descarregar ok descarrega força de silêncio vamos descarregar a roupa está molhada? está um bocadinho depois foi lavada tem que estar molhada não? já lá essa cabecinha a cabecinha é peça da hora é ah, a roupa já é por todo lado. Não sei se não dá para tanta de roupa. Ah, ah, vamos lá ver agora. Vou meter aqui na secadora. Vou aqui de baixo. Vamos lá para dentro. Temos aqui a agilidade da Lucília. Olha, melhor que tudo, tu não estás fazendo nada. Estou a fazer assim, estou, estou a, a, a, a filmar o público lá em casa. Estás a filmar alguém? Estou, estou a filmar para o público lá em casa ver. É, Como bom, é que as, as elancienas são trabalhadoras? Como é que Deus, os lanchinhos são preguiçosos? Não sou nada. Eu não tinha me enxado, mas tinha uma máquina. Temos <risos> que estar aqui a documentar, né? Fecha-se. Agora, onde é que está a moedinha? E Agora temos a moedinha. O que é que diz aqui? Temos um e está aqui a nossa Eu moedinha. É onde é que é? A moedinha da misteriosa. Não, não se calme, é não põe-se outra moeda que não quer roupa estragada. Vai. Está tá fechada. Está fechada, é número 8. Depois a. Uh, e qual é a máquina? Está aí se a contar. Eu sei que a máquina é esta. Pronto, pois. eu quero saber esta. Fechou? Fechou? Então. Põe essa moedinha, sim. Vai ter moedinha. Isto é uma maneira de pôr. Pois é. Moedinha. 30? E continua a dizer? 30. Média. É Temperatura né? média. Começar. Pronto. Dragon. Podia ser festa na roupa também. Temos aqui high, médio, em médio, está em médio, logo a de, roupa delicada. Como estava a dizer, tem que o horário das 7 às 23 horas. Ou a última ficha às 22 horas. E agora é esperar que a nossa roupa, que a nossa roupa seque. Não deve ficar só com uma volta. Só com uma volta na seca? Mas eu não posso pôr mais forte, tem de alas sintéticos. É sintéticos, ok? Então vamos esperar e já vamos ver se será. Mas, mas ser. Ser. Vamos ver como é que ela vai ser agora. Vamos esperar mais uns minutos. É... Mais 30 minutos, não está quer dizer 30 minutos. Então vamos lá, vamos esperar 30 minutos. Vou trazer o pandoro tá seca? tá esquinha? lá. Se me... Olha. Okay. Obrigado. Aqui está, tudo vazio. Está uh -huh. vazio? Não tem mais nada? Veja bem. Está quentinho dentro. Olha uh -huh. a roupa já... A sequinha agora é só... é só dobrar e está feito. Dobrar, uh -huh. mas é só dos tipos. Vem, Não vou dobrar, não. A melhor? Ok, então.